muito boa noite a todas e todos quero cumprimentar a Dona Roberta Caldo que está aqui representando a ONU quero cumprimentar o cardeal Dom Orani Tempesta em nome de quem eu cumprimento todos os meus colegas aqui presentes colegas de fé quero dizer que a religião judaica a qual eu represento aqui hoje tem na sua estrutura a mulher que hoje está sendo homenageada está sendo cantada em e, e, e, e, e prosa a mulher ela é a responsável pela educação dos filhos pelo cuidado do lar pela manutenção da unidade familiar. Através dessa educação, a gente entende que a família unida em volta desta mulher possa ensinar a seus filhos que a violência não é o caminho a ser seguido, muito pelo contrário. Então, essa é a filosofia da mulher dentro da religião judaica. Como nós temos muitas religiões aqui ainda que vão falar um pouco para vocês e para quem nos ouve, os telespectadores, nosso tempo é curto, e eu quero abençoar a todas as mulheres aqui presentes, do Rio de Janeiro, do Brasil, em nome das matriarcas da religião judaica, Sara, Rifká. Raquel e Leia, quero abençoar todas as mulheres, que as suas vidas e as suas dignidades sejam respeitadas minimamente. Um grande não à violência doméstica, um grande não à violência contra a mulher, um grande não a tudo isso. Muito obrigado a todos.